E aí, galera, beleza? de Dino tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui cara Depois do estraicão que eu levei da Rockstar, olha só como eu fiquei, ou melhor, olha só como o Franklin A situação do homem, irmão. tá complicado, tá difícil, o Franklin comeu um lanchinho estragado aqui ó não tá passando bem não, eu tá com mais fome, mano. Seguinte, galera, muito importante. Eu sei que tô muito tempo aí sem postar vídeo. Eu quero realmente, eu quero... Assim como vocês querem, eu quero muito voltar a frequência de vídeos aqui no canal. É... Um por dia, né? Que há muito tempo eu não consigo. E... Vai motivar bastante vocês deixarem um like aí, comentar qualquer coisa no vídeo para ajudar aí na, na divulgação aí Vai ser muito, muito, muito, muito bom, muito importante Vocês fizerem isso, beleza? Então é o seguinte, cara Bom, estamos no Halloween aí Cara, olha o barulho disso, velho Que bagulho assustador, mano Olha isso, ó. O, olha o Franklin Olha isso Bom, eu sempre trouxe vídeos de Apocalipse zumbi aqui no canal e eu não sabia... Bom, eu sabia, mas eu não tinha visto que o Julio Nib tinha criado um mod que deixava os personagens nesse estado, mano. Crítico. Então vamos ver como é que funciona isso aqui, ó. Se vocês gostarem, aí eu posso trazer mais vídeos com essa pegada. Aí, o Franca ali, ó. Vai começar o Outbreak com ele aqui. tô. Eu tô escutando uma voz aqui, mano Não sei se é do mod Não, não é do, do Franklin agonizando Deixa eu ver se dá pra correr Ó, oh, dá pra correr, mano Caraca, velho Corre Ô, é... oh, caramba Mano, eu tô escutando Uma vozinha assim, bem no fundo, mano Não sei se é Mod ainda que não tá Ei, ei, peraí, chega aí Vamos fazer a nossa frota aqui, peraí Deixa eu ver o que dá pra fazer com isso aqui? Ai, meu Deus do céu! Não tô bem não. Mano. É cachaça. Pera aí. Pera aí, que a gente vai ter que ir lá pro centro da cidade. Pra gente aumentar aqui a frota. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha isso! Caraca, cabeçada no carro, mano. E caraca, mano. É velho. Tá olha, lá, olha lá, olha lá, que loucura. Meu Deus do céu, mano Só foi uma mordidinha no carro, uma cabeçada de leve Olha isso, mano Que isso, cara Agora agora ela tá lascada Ó, oh, o zumbizão pula, o zumbizão pula Vem cá, filha, vem cá Vamos ver o que acontece Nossa, mano Olha isso Que isso, cara Caraca, esse barulho de zumbi Olha isso, olha isso, mano Aí galera, aumenta Aí caramba, ela transformou A mulher transformou, a mulher transformou Meu Deus do céu, mano Caraca, vai ser legal, hein, velho Colocar o, um, um, um, um, tentar morder o Frank, o Michael e o, e o Trevor, mano Vamos lá, você da cidade lá, mano A mulher transformou, caraca, velho Você viu que jorrou o melado ali, né, mano Vermelhão Olha ah lá, ela aí, ela aí Será que ela vai atacar? Ela vai atacar o cara, mano. Caraca, que louco. Velho, eu sabia que ele tinha desenvolvido o um mod, mas eu não sabia que era tão louco assim, mano. Bateu a cabeça. É, tem que... A voz tem que ser cortada, né? Zumbi não fala, né, mano? Aí, vamos pegar essa daqui. Vamos pegar essa daqui. Vamos pegar essa doidona aqui. Caraca, caraca. Peraí, peraí, peraí. Morde ele, morde ele, Franklin. Aí, aí, aí, Meu Deus do céu, cara. Que louco, velho. Ai, GTA vive, mano. GTA vive. Olha isso, velho. Um já foi. Ó. O cara tá vivo ali aí Peraí, peraí. Ai, meu Deus. O cara passou com a roda em cima de mim, velho. Olha isso, velho. Sai daí, sai daí. Cara, eu tô escutando uma voz de fundo... Tá ligado? Uma vozinha bem... Pera aí, esse aqui eu já mordei, eu já mordi, já mordi. Ele já transformou, já transformou. Levanta, Franklin. Cara, eu vou lá pro centro da cidade lá, velho. Já falei isso várias vezes. Pra gente aumentar a família. Aí, chegamos, galera. Nossa, a gente vai aumentar a família aqui, pera aí. Vem cá, parceiro. Esse aqui deu mole, esse aqui deu mole, você vê um zumbi na sua frente, irmão. Simplesmente corra. Não dá esse mole aí, não. Caraca, velho. Olha lá, olha lá, galera. Olha lá, galera. Eita, que isso. Caraca, essa... olha aí, mano. Que coisa absurda, velho. Eu tô... eu tô impressionado com isso aqui, velho. Sério. E eu acho que tem o modo frota também. O modo frota não. O modo, o modo invasão. Vamos lá, vou. Todo mundo, todo mundo, transforma... Olha isso, cara. Caraca, moleque. Olha ah, lá, olha lá, olha o zumbi, o zumbi. Nossa, esse pulo aqui tá... Mano, mas o barulho de zumbi no meu ouvido aqui, mano, tá... Anda, anda, Franklin. Olha lá, cara, o cara rastejando, que louco. Ah, provavelmente vocês devem ter visto aqui, porque acho que não... Olha lá, tá tá todo mundo transformando. Olha lá, olha lá, olha lá, mano, tá todo mundo transformando, velho. Caraca, vai ter a segunda parte. Vai ter a segunda parte, vai ter a segunda parte. Outbreak, mano, olha aí. Esse aqui já foi? Vamos morder ele, vamos morder ele. Vou ficar aqui. Primeira pessoa, zumbizão em primeira pessoa, vem. Toma. Caraca, olha a mão dele, velho, olha que, coi que coisa absurda, velho Olha isso, galera, olha isso Não, isso aqui eu já mordi, caraca, tá todo mundo virando, mano Tá todo mundo virando Olha isso, velho Mano, o, o maluco manja, né, velho, o, o, o, o Julião Ah, isso aqui não transformou ainda não É, tá virando todo mundo, olha o caos que virou Caraca, moleque Mano, tem muito melado aqui, peraí, olha a mão, peraí. Será é que eu consigo dirigir? O zumbi não dirige, né, mano? Não dá, né? Ih, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Meu Deus do céu, velho. Olha aí, olha o caos que isso aqui tá virando, irmão. Caraca, parceiro. Olha aí, olha aí. Vamos lá, Franklin. É, agora ele... Tinha um meladão nele, agora não tem, mano Mas... Saiu Vamos lá, vamos morder Morde, morde Pega, pega Aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí. Pera, Os cara quer vencer Que isso, cara Mano, quando eu abri o... É, parece que deu uma limpada ali, né, mano Saiu todo melado que tinha Olha esse cara aqui, olha é a parceira você quer acabar com o Outbreak aqui? Tome, então. Malandro. Olha isso, velho. Vamos. Cara, virou. Olha isso. Já pensou isso acontecendo, cara? Na vida real? Meu Deus do céu, mano. Olha a moto andando sozinha aqui, velho. Que loucura. É, aí ó, filho Esse aqui é o GTA que eu gosto, irmão <risos> Caraca, ia ser louco fazer as missões assim Caraca, bu... Olha, mano, acho que eu vou fazer as missões assim, galera Vai ser muito louco, mano Será que a gente consegue? Aí, ó, tá todo mundo virando, velho Tá todo mundo virando, Começa comigo Ó, os caras tentam sair Olha ah, lá, não vai embora não, parceiro Aqui é zumbi doido, irmão Onde você vai? Onde você vai? Nossa, tem uma cacetada de zumbi aqui, aí, aí, virou, virou, boa Eu tava com meladão ali, mas agora eu não tô mais, velho Não, essa aqui é... Olha, caraca, moleque Mano, daria pra fazer a campanha do jogo no virado zumbi, irmão, ia ser muito louco Vem cá, esse aqui Ih, parece que eu desvirei? Não, não, não, não Ele bate e morde, ó. Ó. É, os caras me atacam, mas ninguém tem arma. Só, só os caras tá de porrete, ó. É o estatuto aí, mano. O estatuto do desarmamento aí, ó. Todo mundo tá de porrete. Olha. Caraca, mano. Olha a galera que já virou aqui, mano. Que isso, cara. Olha isso, eu tô com é o um apocalipse aí, ó e... Vem cá, vem cá O cara quer me acabar comigo aqui, mano Eita Galera, demais Eu não tinha visto Quão da hora é esse mod, mano Não tinha visto quão Da hora É esse mod, mano Me parece que ele tá em desenvolvimento Aí, esse aqui já, já tinha virado Já, esse aqui já tinha virado Olha isso, mano Caraca parceiro, que coisa absurda, velho. Tá todo mundo virando aí, ó. Começou comigo, ó. começou comigo, ó. Ó, ó. Olha aí ó. Nossa, mano. Cara, que louco! Que louco, mano! Só tenho a dizer. Era um mod que eu sempre quis quando eu fazia os vídeos de zombies. Eu sempre quis um mod assim. Porque, nossa, eu ia ter feito muito vídeo, mano Se saísse na época que eu fazia bastante vídeo de, de zumbi Vai ter muito vídeo aqui no canal Porque eu sempre fiz vídeos, tipo assim, reagindo a um personagem Né, da, da campanha principal Virado, né, transformado Mas não assim jogar com, com um personagem E... Já era, mano, olha aí Olha a zona que virou, mano, todo mundo aí, ó Mordi um, os caras saíram mordendo geral Vem cá, você... é. Mas é isso, galera, se vocês quiserem ver mais vídeos assim eu Vou tentar criar aí um... Olha o Franklin, velho Só a... Ah, o... eu não quero falar a palavra aqui Porque já sabe como é que é, né? Faltou meladão, né? Quando eu iniciei o vídeo, ele tava na, no rosto, assim, na camisa. Mas eu não sei o que aconteceu aqui. Deve ter dado algum bugzinho no mod aí. Fiquei... Ficou limpo, Ficou limpo, ó. Tá sem, ó. Mas o Franklin, ó. Demais, mano. Demais, demais, demais, demais, demais. Parabéns. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Tem muito tempo sem trazer vídeo. Mas eu trouxe esse vídeo aí pra vocês. Olha aí a horda. Olha, mano. Tem muita gente, cara. Que coisa louca, mano. Que coisa louca. Sensacional, mano. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Aí. Nossa, quebrou cara. Que isso, cara. Mano, muito louco. Até a próxima. E fui.